Esse foi. Mas a gente descobriu que ele era no começo, mas aí pra tirar a foto dele foi um cu. Nossa, é um Mano, seu esconderijo foi muito bom. o, o armário e... é P mas eu Amarelo não gostei, fake. porque você não viu minha trilha, mano? Ah, mano, eu fiz uma trilha mó legal, bonita ali. Para, para de ficar fechando a porta. Eu tava querendo tirar foto. Fechar a porta? Nem, nem tem porta para mim. Ele tava fechando, então, na minha cara. Sério? Eu fiquei tentando ligar e apagar a luz. Ligar e apagar. É, não não Acender e apagar, eu não conseguia. Aí enquanto eu fazia isso, você falava: "Para, Felps, para". Eu falei: "Nossa, será que eu tô piscando a luz, mas para mim eu não vejo", entendeu? É, então, era na Mas o que que tava acontecendo na porta? Ela ficava fechando um pouquinho e aí ah, Ai, tirou, dois, eu perdi um pouco de ângulo Eu acho que porta. então eu mexia na porta sem ver ela, entendeu? Eu ficava clicando na luz, mas você tava mexendo na porta, na verdade Pode ser isso Eu não tava mexendo na porta, eu nem consigo Não parece porta Você tá atacando os, os coelhos e tal? Não, eu aqui né? até uma foto de gato Eu falei, é ah, o gatinho, PK Mas eu acho que você não viu Você tava cagando porque eu tava fazendo eu Tava cagando o que você tava tá fazendo é, O então, que eu fico meio triste, na verdade, PK Ah, é, queria que é você... isso que eu queria. eu queria Eu queria que você pelo menos se importasse um pouco <risos> com, as, com as zoeiras que eu faço Olha mas eu não liga. patético ligo. Você não liga pras coisas que eu faço Tô tá tudo bem. O PK tá aqui atrás, não tá? O que você tá fazendo aqui? Como sabia? Porque sua mão tava varando a porta, eu vi sua mão varando. Não, é, não, não. Não, Lera, Lera. Lera, Lera. Triste. Fiquei meio triste agora que a gente perdeu. Perdeu, tá a gente perdeu, acabou. Fecha aí, vai. Mano, o professor não tem diferença se eu abrir essa porra, mano. Hã? Hein? Hum. Acho que eu vou te refutar. Me refuta, vai, na minha cara. Vaca amarela. Você achou o quê? Achei a boneca. Ah, tá. Hein? Vaca amarela do quê? Cagou na panela, né? Ih, ó, já vamos lá. Achou. É lá em cima, lá em cima. Vaca amarela por toda a janela. Nem tem como. É nem. cagou na panela. Nossa, aqui era vaca amarela. Na janela, Nossa, aqui pula, era pula, a vaca amarela pula. Cagou na panela Quem fala primeiro come tudo a bosta dela Eu juro <risos> Calma, come tudo a bosta Ei, como que era aí? Como que era aí? Vaca amarela pulou na janela Quem fala primeiro come a bosta. Ah, então, então tá bom, ainda segue a bosta, come por isso que eu... Mas, mas aí que tá, faz coisa. sentido ela cagar na panela, então, porque você come a bosta que tá na panela, o seu não, ela pulou a janela e aí cagou? Mano, o seu é... Come tudo a bosta dela. Você é, não era isso. Não, mas o meu era assim. tudo a bosta dela. Tudo, aqui também. Ah, aqui ó, aqui no quarto, porque tá tudo aceso, faz brim. Tem uma... uma revista de cachorro aqui. A rima com a própria palavra. <risos> é, é aqui mesmo, 10... É, mas tá baixando ainda, não sei se é a de zero, vamos ver. Por que, que acendeu esse... Ela, mês? ela acendeu. É Ele... 4, é... 3, é a porta. Ah! <risos> <risos> pera, eu tô com... deu, deu susto, pera. <risos> pera, pera, é a porta. <risos> Ih, olha lá, eu tô falando, porra, porra. tá aqui. Ô, caralho, <risos> a porta tem uma... É a porta, mano, não fala muito. Mano. Ai, me deu muito. Ô, <risos> oh, eu tô mole, eu tô mole. Mano. Abre a janela, não dá. Eu acho que é a porta, não Ah, ô, oh, pensou uma porta que na verdade não existe? Ia ser do medo. Ó, ó, ó a revista de cachorro aqui, ó. Oh. Dog. É, porque era pra ser Vogue, né? Mas colocou Dog. Entendeu? Tá baixando a temperatura, mas eu não sei se vai abaixo de zero. Tá, eu vou pegar as outras coisas lá. Então, vamos lá. Mas vaca amarela, mano. Ela cagou na panela. Cagou na panela. Na Pulou a janela, porra! Que que uma vaca vai pular a janela, porra? Não faz nem sentido. Cagou na panela, velho. Cagou na panela. Tá o amarelo cagou, caralho. Você viu? A gente com tá a porta bateu. Vaca amarela cagou na panela. É. Cagou na panela? Cagou na panela. Crucifixo, leva o crucifixo. Crucifixo. Viu? Eu levo, levo, levo. levo. Bora cagou na panela cagar na panela faz sentido agora né falaram que <risos> falaram que cagar na panela mas não é que faz sentido com o resto faz mais sentido pronto pra comparar cagar na panela e comer a bosta dela agora pulou a janela Você vê que... meio que né ah. não faz sentido nenhum com o resto do, do, é. da brincadeira Brincadeira, falar que a pessoa não merda. Brincadeira. Você quer achar... Ih, ah. ah. Vai, entra aí, entra aí, entra aí, entra entra aí, entra aí. Entra, entra. Cera, obrigado pelo prime. Everton TXN, obrigado por subir 3 meses. Beijinho Fio fofo, beijinho. Eita, não, não, não. E casquinha. <risos> casquinha. Obrigado por de 4 meses. Mais um mês bem nice nesse canal lindo. Obrigado. Obrigado pelo apoio. uma promessa para mim mesmo, bom, nunca mais comer bom, torresmo, é assim, Caralho, alguém me perto. disse outro dia que para sentir satisfação ver, e senhor, alegria é necessário ser caridoso, o que fazer se não fazer e aceitar o tédio é enfadonho, então, acho a receita me caminhar na caminhada e subindo um morro. Penso na sensação agradável de vir mais rápido a descida, pois estou numa bike. Morro o risco de tropeçar em mim mesmo e cair quebrando o pescoço. O pescoço em francês é anos, anos. É a parte aboral do corpo, vivendo e aprendendo o que o gato disse para o leite antes de bebê-lo. Procure saber onde vou Meu caminho é toda manhã Você gosta de maçã? Eu também, mas não Bem. Chega! É, leva o... Ou o Spirit Box ou o V ver. Beleza Gostaram desse aí? Isso aí é lindo, mano Esse cara só... Ele manda aquele, né? Poético, poético, poético Panela? Vaca amarela cagou na panela Quem falar primeiro come tudo a bosta dela Come tudo come a bosta. Tudo. A parte come, come tudo, tudo a, a bosta, bosta você gosta. Você gosta, eu não percebi. Faz sentido. Não faz sentido. Mano. Não, você gosta, você gostou. Ela responde só que ele tá sozinho. Ó, oh, é 3. Ah, escreveu. Tá 3, tá baixando. Calma. Você tá baixando, então? Não, mas eu não sei. Pode ser que pare. Achar... É só sozinho. Tá, eu vou ver. Uh, Orb não tem, eu não achei. Mas escreveu e tá baixando. Vamos ver. Vê aí, vê aí. Olá. Olá? Olá! Tudo bom? Qual é a sua comida favorita? Você gosta de gatos? Qual é a música que está na sua cabeça nesse exato momento? Pensou? O fantasma responde, ia ser foda. Quanto você tem? Quer TC? Da onde você é? Manda o um papo. Manda o um papo. Me manda um Scrap. Eu só aceito com Scrap, mano. Eu tô afim de criar um... Um Orkut. É, e mostrar na live. Oi. É, caralho, oi. Ver, né? Pode quê? Uf. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Inclusive, Três ali na frente, seis. Eu acho que não vai ser abaixo de zero, não. Mas ó, escreveu. Não tem orb até agora, pelo menos. Eu não sei, tem que pegar a câmera UV também, não sei se você consegue trazer. Não. Não, esque... não falou não. no Spirit Box, né? Não. Escreveu nos dois livros ainda, Sim. mano. Caralho, essa aí gosta. Eu nem Esses dois, ela gosta de escrever, mano. Traz mais um! Tá, eu tô vendo ela aqui, eu tô vendo ela aqui, ela, ela apareceu pra mim. Ah, eu queria tirar uma foto. Legal que tá fazendo barulho de passo, mas ela tá parada. É, então. A existência dela já é pesada e fica fazendo barulho. É a V com a foice. Você trouxe o quê? Você trouxe alguma coisa? Eu vou levar, vou, vou trazer o V. Ih, cara, eu vou levar o... fazer o caralho, né? Vou ter que esconder essa porra. Tira foto dela. Vê se você acha. Apertou o bagulho. Tempo, tempo, tempo, tempo, tempo Quero tempo, ah, peço ah, Filha da puta alguma coisa para ele aqui não, vamos ver se consigo escrever não, não, não. Minha bosta, mim, toda bosta dela. escrever escrever cu Saco! Saco! Ah tá, tem mais coisa aqui Vamos pegar esses aqui pera Agora a gente tem que fazer alguma trilha até isso, porque tá escrito de ponta cabeça. Saco. Ele tá ali. É para ir vindo. Tá, vou fazer uma trilha. Da escada até o cu. Da escada ao cu. Vamos lá, da escada ao cu. Eu consigo colocar o cu, tipo... quero colocar o ursinho olhando pro cu. Isso. Ele tá de boa olhando pro cu. Calma. Calma, calma, calma. Vamos achar mais item. Caneca. É, o ursinho tá olhando pro cu. Eu tô fazendo uma escada daqui, que você tem que vir daqui, que senão você vai olhar ao contrário, entendeu? Cala, é isso ele viu Ele viu, ele... É isso, porra. Ele viu, deu certo. Ai, mano, eu tô feliz já. Foda-se que eu morri. Ainda bem que eu morri, eu eu consegui fazer essa obra. O ursinho olhando pro cu. Se eu não tivesse morrido, eu não conseguiria fazer isso. Fechar a porta... aí, eu tenho que fazer essa trilha ainda. Tem que fazer a trilha da escada ao cu, enquanto o ursinho olha diretamente para o cu. torre de item? Eu posso tentar. Pronto. Da é escada ao cu, agora deixa eu tentar fazer uma torre de item ali no meio. Ele falou alguma coisa. Sabe que a gente não tem nada, a gente tem alguma coisa? A gente só tem escrita. Tinha mais alguma coisa? Que tacando mesmo? Temperatura baixa. Não, não tinha. Não tinha. Hoje é um. Espontoado de itens ali. Esse aqui não dá, ele fica quicando. Tachulé. Tá, não pode ser literatura. É. MF ou Spirit Box? Tá, vou pegar ela. Puta, mas eu não sei o que é. Ele vai falar. Ele achou alguma coisa, mas eu não vi o que era. Vocês chegaram a ouvir o que é. o que ele achou? Tem um fashionidade muito rápido, eu acho que é o. o é o Spectra, não é o Revernate. É a velocidade. E, eu não sei. escreveu, não é. não pode ser espectro! Não, não é, espírito, é que escreveu! Né? Espírito MF, não é espírito. Tremendo, né? Espírito, espírito, espírito. Uh, incenso. Ah, espírito. Ah tá, porque não pode ser espectro. Espírito, ok. A única caso coisa caso que a gente caso tem. Caso não, mas ok, ok, ele arrumou. Uh. Então, Calma, não tem não mais é? alguma. Tem mais alguma coisa que eu posso levar? Tem. Tô levando tudo. trouxe. Tem alguém aí? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Fala logo, eu sei que tem alguém aí. item da investigação não dá. É só item da casa. Item de trazer pra cá, não. Oi, Ítalo! Olá, pessoal que veio do Ítalo! Obrigado pelo raidzão, Ítalo! Ítalo, Ítalo! Peraí que eu tô tentando mutuar os itens aqui. Dá o um E pro pessoal do Ítalo. Isso, chat. <risos> um sinalzinho, Linhozinho,zinho. Hello. Hello. Gente, eu tô morto, só pra avisar, viu? Aí eu tô montando os itens. O pior, gente, eu vou falar aqui, o pior é que eu sou um otário, né, isso aí não era bem isso não. O pior é que deram mais um timeout na, na manteiga, mas eu tava pensando bem em limitar, vamos limitar um timeout, ou dois, não sei, no máximo. Na mesma pessoa, eu não sei, tudo bem que é muito caro. A porta, vamos ver. Estou tentando clicar. Okay. Achei Na manteiga. Enquanto você estava, enquanto você estava, te deram, mandaram mais um timeout. Eu cliquei, eu fiquei clicando. Eu fiquei clicando sem parar. Eu acho que não vai não. A porta acho que bugou mesmo, aquela hora. Aí eu não sei, mano. Eu acho que é muita maldade o pessoal ficar mirando em uma pessoa, tá ligado? Duas horas, eu até acho... é, é o máximo que eu falaria. Duas horas por usuário. Por vez, por dia, vamos dizer assim. Porque é muito caro também, você juntar 212 mil pra ficar mandando time timeout de uma pessoa só. <risos> então, eu não sei. Duas horas eu acho que é de boa. Por exemplo, lá na manteiga já pegou... <risos> na manteiga já pegou duas, entendeu? Já tomou duas horas hoje. Duas horas ela já tomou, então o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou, eu vou a pessoa que gastou 212 mil, eu vou devolver. E caralho. Deu ataque, deu ataque. Ela atravessa os itens também. Travessas. Tocando bola nele, queimada, queimada. Quero acertar o vaso. Ah, não deu. O oh, caralho. Ah, mano. Ah, não. Não. Não foi! Não foi! Caralho! Ficou na portinha. Portinha. Não, pera. Vou fazer cesta, mano. Você tá brincando que isso aqui não é um buraco. Não é um buraco. Não é um buraco. Ele não quer entrar. Ele não quer entrar. É reto aqui para o jogo. A textura é reta. Ele não quer entrar. Eu adorei minha, minha obra de arte aqui, ó. Cu. Ele tá olhando pro cu, mano. Ele vê. Ele vê o item eu que eu Vai um, Mas qual? Fala aí! Qual que você vai chutar? Fala, qual que você vai chutar? Eu não vou, eu não vou desmutar. Ele vai falar qual? Eu vou chutar um, vamos chutar o mesmo então! Caralho! Mas eu não sei qual que é o MF, eu não sei qual que é o segundo. Fé, mas eu vou botar Reverend, deixa eu alguma coisa assim. Tá, eu vou chutar o mesmo. Crocar o mesmo, vou calm. E o Revern lá não sei o que. Ele.. Cadê? Não, pera, não é esse. Não é esse. Ou será que é? Eu coloquei o mesmo que você, Felpiz, vamos ver. Felpiz. Você viu meu cu? Vi, e Felps, me doaram, Não. sabe quanto agora? Quanto? 216,68. Ih! Caralho! Nice! Mando. porra! Que. Cacera, Revenant, boa PK! O, hora, cara, é, o cara é pro player. Eu pensei no que ele tava fazendo. Mano, boa PK, boa PK. Caralho, nice. Mano, porra. what the fuck, velho. Do nada, não... do nada. Do nada, do nada, enquanto eu tava. Eu tava lá procurando, aí, ô carinha, Ai. isso aí é sal. Aí, ó, ah, o que, que é? O que aconteceu? Aí eu olhei, era. What Caralho, mano, que, mano boa. Vê se não morre, tá? Dessa vez. Ah, é, mas só mira em mim. Eu que sou muito gostoso. Puta que pariu. Ó, oh, é o D Donald é Trump. Trump. Trump. Ele responde <risos> a eleição, ele Você viu cê viu que ele ganhou ele? Não, ele o ganhou. É, ele ganhou, ele tritou, eu ganhei. Ah, mas toma no cu, velho. Como que pode, mano? Mano, até hoje, todo mundo <risos> que ganhava. Até hoje, todo mundo que ganhava, beleza, ganhou. Aí com ele não. Com ele, não. Com ele não pode. Com ele não pode, ele perder. <risos> mano, como? Oh, é, é, essa é foda, mano. Esse é foda. Ganhei. Mano, oh, a, a, é a única, ele não pode. É, eu acho foda. Eu acho foda. Ele não, não, o falar. By a Lot é antigo. O I, I Won By a Lot é antigo. Hoje ele tweetou que ele ganhou mesmo. que isso. Que ele, é um outro tweet. Não, aqui tinha um tweet I Won By a Lot. Eu ganhei por muito. Aí hoje é outro tweet. Não, que não, ele, ele ganhou, ele, ele só tweetou I Won The Election, alguma é. coisa assim. É, ele tweetou hoje, the, outra coisa. The Direction. Coisa. Direction, ele ganhou uma ereção bem grande. Mano, ou, oh, como que pode, velho? Tá bom, vamos lá. É o dono de Trump. É... Movimento, sal, EMF e todos, vamos. E todos? O que, que é todos? Responde a todos, porra. E todos, é todos, todos os itens. Todos os Aí eu Mano, ou oh, eu vou ser assim agora. É incrível. Eu vou ser eu assim agora. Toda vez eu vou falar, ah, eu ganhei, foda-se. O que vocês estão falando? Ganhei. Eu ganhei. Nossa, esse cantinho aqui eu gosto. Mano, esse cantinho sempre tá aí, né? Sempre tá aí. <risos> Será que hoje tá aí? Não? Deixa eu ver. Tá, não. não. acho que vai estar lá em cima. Comprei empregar voz para terceiros. Eu sou muito rico. Né? Terceiros. terceiros. Terceiros. Eu acho que é lá em cima. Eu escutei madeira aqui embaixo. Eu eu venho os passos. É, tô escutando aqui, caralho, mano. Vai ser o Ray? Será que vai ser o Ray? Será? Caramba, vocês. Muito olho, mano. KKKKK. PK.Fels.live, entra aí, gente. Eva. Eva. É muito bom que você pegou um monte de. de. dessas porras. É, esses dias eu tweetei. Você viu meu tweet com vários falando da minha live ali goleira.felps.live Eu tenho... pra ir na minha live eu também... Botei, é, tenho pk.feuze.live e pk.guaxinim.tv Sim, sim, sim, sim. Qual outro emoji você tem? Eu tenho o da berinjela, eu tenho o bota, o <risos> bota, é? É sabe? É? O berinjela vem pra minha live. O bota, o bota. é, o, é uma o bota triste... Ou uma bota. Não, o triste com, a, com o pêssego do lado. E aí, vem pra minha live também. Eu acho que vem pra minha live, eu não lembro, faz tempo. Você botou um caderno aqui, ou esse é um caderno padrão do jogo? Não, não coloquei. Aonde? Ah, tá. E tem um caderno no quarto aqui, acho que era. Oh, não, não pipou até agora, mano. Ah, esse, esse caderno! caderno... <risos> Verdade. Mas ele tem até linha, mano. Tem que dar parágrafo, parágrafo e escreve. Responde a, todos. Responde a todos, até agora nada. Aqui a gente não é ninguém, PK. Não, não, não, não. não é ninguém. Né ninguém. Que foi Mas o que foi isso? 9, 9. Gente... No... Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, é bem aqui, bem aqui. Sim, sim. Não, eu parei com essa. Não tem MF nessa porra. É, ó, oito. É aqui, é aqui, é aqui. Seis. É, é aqui nesse cômodo mesmo. Traz, traz a câmera de orb, eu não sei. Tá, pega. Toma aqui, ó. Mandei. Eita! Três, três, sei. Bem na hora, bem na hora, bem na hora. Três, três, três. Ih, ele tacou o prato e o garfo no chão, mano. Não quer comer. O neneno, não quer comer. O neneno não quer comer. O não quer comer. É, mano, ele <risos> não gostou da papinha. <risos> né? Nossa, quando tiver filho, eles vão ser muito arrombados por causa das comidas que eu vou dar. só. Nossa, comida, mano, só vai ali, dar... Só comida que... que, que puta merda, mano. <risos> só, só umas comidas que tem... Nossa. Nossa, velho, umas panacotas panacota -pana é o mínimo, Nossa, é, sei, o mínimo. é o mínimo, é o mínimo não, mas tipo, eu digo só coisa saudável é ah, coisa saudável, é doce, porque agora é saudável Quer dizer, não é tão doce é não, que, é tão agora tá o PKzão é saudável, isso é verdade é uma nova fase não, e querendo ou não, é real assim isso é legal projeto PK saudável é, uma, é legal ter umas fases assim tipo, separar em capítulo então, eu aqui, né, um pra não, mas é, é da hora, eu acho legal 3, 3, 3 ainda. Vê se tem uns... Peguei um caderno. Um só. Eu na minha mão, é, eu coloquei, eu coloquei um caderno aqui. Coloca em outro lugar. Vê se tem orbe lá. Se você quiser, vê pela... lá. Taca no chão mesmo. Puxa, mas ainda não dá pra ver, porra. Eu vou, eu vou tacar assim, e aí a gente vê depois. <risos> tá bom. Vai ser surpresa. Os dois, os dois cadernos. Eu, eu vou tacar esse aqui também. Vai, vai. Vê orb, vê orb, vê orb. Os dois cadernos estão de ponta de cabeça. Vamos deixar a surpresa, deixar a surpresa. E aí, chat? Obrigado, ConvexGoo. Obrigado pelo Prime. 3, 3, 3. Tô e e... Você. Eba. Oh, tenho... Ih, ativou o piano, fez um ping. Vê aí se tem orb. Eu acabei de falar que tem. Ah, tem orb, eu não... é o que eu tava falando em cima desculpa. Ah, tá. tem que fazer o um, um boneco andar no sal. <risos> tá bom. Sério? Não, não tem não. Aham. Uh -huh. Tem? Não. É sério? Sim. Você não leu. Ah, eu li, eu acho que eu... eu jurava que era o outro, era o... O do sensor, não é? Sal? Esse é novo, né? Exato. É novo. Esse é novo. Tá, tá com sal aí aleatório. Será que escreveu, Fica? Que... Não, espera, não pega, não pega, não pega. É, é, é isso, é isso, é isso. Tem orb e tá. tal. O EMF ainda não. Deixa eu ver se tá frio. Tá ficando frio. Tá 3. Ficou mais frio. Eu vou tirar uma foto do caderno. Tá ficando mais frio, tá ficando mais frio, tá ficando mais frio. 3.3. Ih, ih! Tô triste, mano, tô meio triste. Tô triste, eu tô triste, mano. Vamos ver. Bom, tem orb. Não tá ficando mais frio, tá 3.1 ainda. Não tá batendo 2. Ainda mais depois o ataque. Deixa eu ver se tem V, Deixa eu ver isso aqui. Aproveitando que tá aqui. Ah mano, porra, PK já faz falta, é, mano. Ah não, pin, Dois. Dê um sinal! Sinal Dê! Sinal! Me dê um sinal! Qual sinal? E um sinal? Sinal, medo! Medo, morte, morte! Medo, morte, fantasma. Fantasma. Tentei. Hum. Ah, pisou. 4. 4. Será que escreveu? Não, tem que ser o último, tem que ser o último. Seis. É, não diminuiu a temperatura. Ainda tá três. Pisou no sal, pelo menos. Sinal, sinal. Mano, que susto. Vocês tomaram um o susto. Ah, mano, eu quero ver. É, eu vou deixar aqui por enquanto. Eu vou pegar lá o... Eu vou pegar o... O V. Tu não morre? Não, quando pisca a lanterna só que morre. Se ele vier é sem piscar a lanterna, é só uma aparição aleatória. Sensor de movimento. Ah, mano. Vou usar o sensor, vou usar o sensor só pra deixar lá já, e aí eu volto. Live tem legenda, assim, faz tempo já. É só um aplicativo que eu coloco no OBS e ele pega o meu microfone. Mas só o meu microfone, tá? Ai, caralho. o cacete. <risos> F. Não pega os convidados ou pessoas que eu tô conversando ou o jogo. É só o meu microfone. Ele tenta o mais perto possível, mas dá pra você desativar. Dá pra você desativar. Ah, já pegou, já. Beleza, vamos ver aqui. É dublada, é dublada. Live dublada. Pensou <risos> que louco. Ih! Tá, tem, tem é, impressão digital, tá? Só pra avisar. Então agora eu vou ver o, o caderno também, já que tem impressão. Vou ver o caderno. Deixa eu ver. Live dublada, já é. Eu dublo eu. Na hora ainda, ao mesmo tempo. Então parece que não é dublada, mas é. Merda. Merda, merda, merda. Não fez. Não foi, não foi. Uh, Spirit box, vou ver. Uma dublagem minha em cima de eu mesmo. É. Com a minha própria voz. Quantos anos você tem? Idade. Qual sua idade? Que, que é isso, mano? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, PK. Carai, que susto, que porra é essa, mano? Uma. Cola? Que que é isso, mano? É argamassa? gesso? Você quer escrever o que, mano? Você tá fazendo uma seta? Uma seta. Ah, mano, ai, vou tomar no cu agora, velho. Ah, mano. Puta que pariu. Calma, calma, calma, calma, eu acho que, que não era o Wraith, eu acho. Beleza, é a Poltergeist, ô, PK. PK, já falei pra você não enfiar a cabeça na parede, porra! Ô, oh, caralho, viu? Deixa eu pegar aqui a câmera, mano. Ô, oh, porra! Olha lá, que merda, velho. Puta que pariu, velho. Deixa eu ver se ele vai aparecer, porque você fez outra seta aqui. Ah, PK. Será que ele vai aparecer pra eu tirar umas fotinhas? Ah, não vou tirar foto dele não, tchau. Tirei foto dele, de qualquer forma. Deu certo. Ele apareceu um pouco antes de eu sair, então beleza. Ele quis aparecer e falar: Oba! Eu falei: Oba! Então é Poltergeist, tá? Porque deu Spirit Box, impressão digital e Orb. É isso. Tá. Oi. Orb impressão digital só dá Poltergeist, é independente do último. Sério? É sério, e ele mudou o spawn, por isso que eu mudei a, a, oh, mudei a seta. Par. Ah, ele ficou e andando ele... por lá, é isso? É, ele, ele, quando eu, eu, eu tinha apontado a seta porque ele me matou vindo dali. Ah, eu, caralho, ele. Eu vou tentar avisar o Phelps, e aí ele... Mas bem na hora que você foi fazer a seta, do um ataque. Eu fiquei, é, caralho. aí ele veio pro outro lado. Aí eu, nossa. Aí é que é, que é sempre contei, meio de que a média da onde ele fica, o lugar que, fica, que ele responde e tal. E ele não fazia, eu achei que era até Wraith, que ele, ele não andava. Ah, entendi, ele ficava paradinho, é, muito voando. tempo, tá. Só parado, andando, vo... parado. Andando, voando, parado. É, andando, voando, parado. <risos> Nossa, eu tomei no cu, foi que eu morri naquela escada. Foi ele que eu morri. eu vi que você tava enfiado com a cabeça na parede, porque ela um morre de um jeito, né? Eu vejo de uma forma, você vê de outra. Mas você morre, é esse... parece os bonecos do Dead Space. Tudo com ragdoll fudido. Hein? <risos> hein? ó. Termômetro, Audit, foto Audit, do Audit, fantasma, Audit. MF, oi. Olha o Discord. Mandei, mandei. MF, Charles Miller e responde a todos. Para, gente, é picuia nossa. Picuia, picuia. Isso, a gente evoluiu Reguidão. do peixe. Reguidão é um gato, velho, você é idiota. Desculpa, eu não sei de gato. Mano, eu peguei a arma do Lúcio Mano, aqui, que porra é essa, mano? <risos> você pegou a antena da Sky, mano? Que porra é essa? É uma antena, velho. Parece aquelas velho. panelas chinesas. Walk? Walk? É walk? É wok. é walk. Como é que... Como é que usa isso? Sei lá, porra. Vem aí. Não. Não, não abre. Ela... Uh, é profissional, viu? Onde isso? Onde é Uma granada? Aquelas minas de proximidade? Tenta Pera, acionar ele. Aciona, parede, aciona ele. Né? Vê aí. Não dá, não dá. Ó, ah, vou jogar pra você. Deixa eu ver. Mas vai, pega, pega. É pe pe pega aí, pega. Eu vou, eu vou levar, eu vou levar isso aqui e eu coloco em algum lugar. Sei lá, vamos ver como não. funciona isso aqui. O que, que é isso aqui? É o... Infravermelho? será? <risos> Ei. Porra, é essa? Você acho que eu falo muito alto. Ah, ó, tipo, dá pra colocar, colocar na parede. Essa hora da noite. tipo não, 23 tipo, e meia. 23 e, e meia, tipo... Hum. Uh... Acho uh... Um osso. Tirarei uma foto. Tirarei uma foto. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ah, olha aqui, ó. Ele acende e? e se passa na frente, ó. Mas não é melhor, o outro, é. o sensor de movimento é muito melhor, what the fuck, isso aqui é sangue, Ele é isso aí, e aquele lá, é... nossa, what the fuck, Eu isso falau. aí, Melissa, é isso aí, porra, bota a ordem na casa, se o assunto passar, passou, que no caso é a aposta. Milícia... milícia não, porra, WTF, caralho, milícia, é que você aí pegou de atravessado, não esperava, milícia, nice cock, ei Patrick, nice cock, só porque eu sou carioca, carioca, tá foda agora, já. a língua já tá mole, calioca, hein, calioca. Eu sou, só porque eu sou calioca, ah, eu quero. Eu quero ser carioca. Tá difícil de falar? Tá, tá, moleceu. Moleceu, moleceu. Moleceu, moleceu. Hein? aí. Quero. Mas não, não é porque você é carioca, Melissa. É, é porque Melissa parece milícia. Só por isso. Colou essa? Colou? Não, tô brincando, gente, é por isso mesmo. Você tá macio? Eu tô bem macio. Voltei. Colou. <risos> Oba, aqui embaixo não tem nada por enquanto. Só tem eu, no caso. Maia. M-A-I-A. Mano, aqueles 40 dias ouvindo Maia foi foda. Mano, nunca entendi essa mulher Ô, ô, frio, passa, frio, frio aqui no fundo. Frio aqui no, frio aqui no fundo. Frio aqui no fundo, frio aqui no fundo, aqui, aqui, que aqui, aqui, achei, achei, achei, achei. Frio aqui no fundo? Aqui é do lado da cozinha, no fundo da cozinha, sabe que tem a porta? Não. Olha. No fundo da cozinha, porra. Aqui é no fundo, no fundo. isso aí é a frente, porra. Do outro lado. Aqui. Nossa, PK. Nossa, sim, tem que, que ser... Meu call, tá, tá frio já. Já tá frio. Cinco. Cinco. Frio e cinco. Vamos, vamos sair, vamos sair. É, frio e cinco. Aqui pra ganhar, deixa Se ver. quiser fazer enquete enquanto não tem aposta... Porque nem pode, né? Porque a aposta vicia. e Cuidado, gente. Cuidado mesmo. Pra vida de vocês, cuidado. O que é que é ah, aí ok. Entendeu? Temperatura baixa, sim. Se for One, eu, eu... Pera, pera. Ó, oh, pode ser Spectro ou Banshee. Qualquer um dos dois, Spectro ou Banshee. Uh, Spirit Box, não. Impressão digital é Banshee. Orb é Spectro. Impressão ou Orb? Não, por isso a minha língua comi ela. Engoli um ela. Você engoliu? E que gosto tem? Que gosto que tem? Língua? Gosto de língua? Pensou, oh, oh, PK, PK, PK, PK. posso falar? Você tá falando dentro do radinho. Não, tá que boa, você senta ainda. PK. imagina se você... Imagina se você cospe e você continua sentindo gosto pelo lugar que o cuspe passa. Ou seja, você cospe na rua e você sente gosto do chão. Eu sempre pensei isso. Que, que horrível que seria. Você Imagina você cospe e você consegue e você continua sentindo gosto das coisas por onde o cuspe passa. Como se o cuspe fosse tipo a minha língua. Isso! isso eu, sei, eu já sei. Oh, eu penso isso ah, desde não, criança. Eu penso isso desde criança que eu, sei lá. Eu tô no banho e aí eu cuspo no, no banho. Porque eu tiro o catarro, sei lá. Vai, vai. Ai! ou oh, não falei isso! Oh, Deu nojo, pro... dá nojo, eu mas eu penso isso desde isso sempre. Eu tenho, eu... Eu sou muito. Eu sou muito é sensível sensível a catarro e meleca. Eu sou muito sensível. Eu não consigo. <risos> Do, Do Nossa, nada, mas mal. é isso. Mas, mas, a, mas eu penso isso desde de sempre. Cara, é horrível. Toda vez eu toda que, que eu cuspo, eu penso exatamente isso. Eu fico, caralho, que merda, é, velho. É eu... Atrás Ele tá nu! Ele tá nu? Caralho. Ele tá nu! Você tá pelado, você está nu. Quando sair daqui, Felps, você vai porta. Você está pelado. De... Tá, eu vou ver se tem orb. É assustou, é todos... assustou, assustou. Eu vou lá ver, eu vou lá ver a orb. Sei lá, gente, eu só. Eu nem sei cuspir. WTF, não faz sentido. Essa é língua que tá na sua boca, você. Joga pra fora, e cuspi! cuspir. A foto foi, olha ele peladinho. Oi, Felps? Oi, eu tô vendo se tem orb. Felps, o MS que eu taquei no chão tava ligado e ele ligou do nada aqui. Ó, <risos> <risos> oh, por enquanto não tem orb. <risos> Nossa, se mandasse 3 segundos antes eu assustaria. Eu tava meio que de olho. Não tem orb não, será que tem Spirit Todos Box? Você tentou Spirit Box? Eu vou pegar. Não, não, não é Spirit Box, é... é, é ah, é verdade, te... é isso, isso, vê vi, é lá, o Spirit... Ah, o Orb não tem não, mano. Não me deixa só. Charizard. Pronto, eu tô com 100%. Eu vou levar a antena do Sky, do, da Sky pra lá pra dentro. Tem que tirar pra fazer interação caso ela venha. Caso ela venha. O Um. Tá um aqui, mano. Tem. É uma Banshee. Que bizarro, porque é um cara, acho que o Banshee geralmente. 7, 6. 1.5 Ó, 6, tá aqui, ó. Tá na minha frente. Que legal, dá pra você saber exatamente onde tá. 3, 4... É? Porque você vai, você vai, tipo, ele escuta onde o, o fantasma tá. 4 e meio, tá aqui na minha frente. É bem... eu. Não, mas vê, vê, vê se tem... O... Ah, tem, tem impressão então, beleza. Mas Cadê? eu falei que tem... É porque eu tava precisando outra coisa. O que, que é isso, essa arma do Lúcio aí? O que que ela faz? Ela, ela vê onde o fantasma tá, exatamente onde tá. Nossa, aqui é o da porra, mano. Tipo, um e meio, pelo que eu vi, é o um nada, é muito pouquinho. Mas se fica mais que isso... Ó, vai andando na minha frente, deixa eu ver quanto que tem. Ó, você não dá nada. Mas essa arma, se eu mirar no fantasma lá, lá tava quatro e meio, cinco, entendeu? Se é quatro e meio cinco, é fantasma. É, eu então... Que já fez tudo, que tem que fazer. Fizemos, tá fizemos. Rack, porra. Tava. Tá no Tava. Banshee, Banshee. As fotos. Ah, provavelmente eu não vou ver a mesma coisa que você. Ossos, não tem nenhum osso. Impressão digital, não tem nenhuma impressão digital. Ah, impressão, eu realmente, eu, Como não tem como eu tirar foto, a foto Ah, lá, a entendi. Cara, é, câmera, ó, interação... Aí, então eu só tiro e interação e fantasma tá foto do céu, então não faz nem sentido pra mim. Mano, eu vou te mandar um print. Manda, manda, manda. É meio quebrado? É mais ou menos. Ficar andando que é com essa arma enorme é uma merda, mano. Cara. Mano, a arma do Lúcio é muito OP, velho. Ah, ele. Ela é OP demais, velho. Oh, Ó, eu vou mandar pra você, eu vou mostrar aqui. Helps. Helps. Felipe, Felipe, Felipe, Rafa. Ih, Rafa. <risos> Oi, Rafa. <risos> o Rafa. O Rafa acha ele é que peladinho. ele é... é incompreensível. Ele é peladinho e magrinho, esqueletinho. O Rafa. Olha ele ali. Esqueletinho. O Rafa gosta de fazer. <risos> Ô, louca, se tu não sabe aquele vídeo, eu vou te quebrar tal. Dois, três, deu. Oi. Deu pro Rafa! Deu de fora. O que foi, oi? Eu não sou o Rafa. O... o... Rafa. O que você tá falando? O que você tá falando? É... O Rafa, tô... pera... Como é que é o que tu tá falando? não sei. Por que tá um monte de coisa aqui? Olha o print no escórdio, o fantasmazinho. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele é esquelético <risos> e peladinho. Tava sete, Felp. Nove. Tá nove. É o barulho. Ah. Mano, esse negócio... <risos> Que se segura é OP, viu, Phelps? Então, achei, achei bom, na verdade. Ah, médio pra bom. ó, ah, me... oh, dois levels, mano. Caralho, 200 de XP.